ativamente, né, do quiz MPP, tentar resolver a questão antes, né, com antecedência, porque sempre publicamos a questão nas nossas redes sociais para você tentar resolver. E no dia seguinte, a correção é aqui no nosso canal. E claro, seguindo, né, as redes sociais do MPP, você também vai ficar por dentro da nossa programação, né, das nossas aulas no YouTube, dos nossos eventos, né, enfim, então é importante você seguir tá? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora é de verdade, sem querer querer corococó, caneta e papel na mão e simbora! Quiz MPP da bela verdade como você nunca viu. Vamos lá, para cima deles, ó. olha aí a questão na tela. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. repete aí na sua casa. Perdão, estou com um pigarrozinho aqui. Repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Valdir é o pai de Pedro são verdadeiras e que a proposição Roseana é neta de Rodolfo é falsa julgue o item vamos lá se Roseane se Roseana perdão é neta de Rodolfo então Pedro é o pai de Anderson é uma proposição falsa então analisando aqui a questão essa questão é um probleminha sobre tabela verdade, né? É uma questão sobre tabela verdade. Marcão, como é que você sabe? Pelas características né, da questão. Sempre que a questão trouxer uma ideia de valoração, o né, que seria isso? Ele falar que tal proposição é verdadeira ou que tal proposição é falsa é tabela verdade você já tem que perceber isso, né? pela característica. Então, falou em valoração, a questão é sobre tabela verdade. Então, primeira etapa cumprida, já tenho aí 50% da questão, porque eu já sei qual é o assunto, legal? Agora vamos lá, interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Tá? Então, a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. Qual é a maneira correta de se resolver a questão? Nesse caso aqui, o aluno tem que saber a tabuada do C, então. O que, que diz a tabuada do C, então? Vamos lá. A tabuada do C, então, diz o seguinte. Ó. V com F. Dá F. Caso contrário, dá V. Tá legal? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Aí tem um mnemônico, né? Para você não esquecer. <coughs> Vera. Ó, Vera. Fischer. Vera Fischer. É falsa. Aí você não esquece mais. Ó. Vera Fischer. É falsa. Legal? Vera Fischer. É falsa. Legal? Então, baseado nisso, eu vou analisar o item. Então, para dar falso, tem que aparecer a Vera Fischer. Se não aparecer a Vera Fischer o resultado é verdadeiro. Então, vamos lá. Analisando aqui. Roseana é neta de Rodolfo. Isso é falso. Ó. Já está aqui. Ó. Isso é falso. Pedro é o pai de Anderson. Isso é verdadeiro. Está aqui. Ó. Aí você vai analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Não. Não apareceu a Vera Fischer. Se não apareceu a Vera Fisch o resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Só que ele está falando que o resultado é o quê? Falso. Então, esse item na prova está certo ou está errado? Está errado. Legal? Então, na nossa prova, esse item estaria errado. E finalizamos aqui a correção do ex-MPP. Agora, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para você realmente passar no concurso entre agora mesmo no nosso WhatsApp no nosso grupo VIP do WhatsApp para o nosso curso turbinada 2.0 é isso aí mais uma condição especial nesse fim de ano para você que quer mudar a sua vida né você já sabe né que as exatas faz toda a diferença nos concursos. está fazendo a diferença aí em vários concursos, né? TJ, né, tribunais, no modo geral, carreiras policiais, Receita Federal, área bancária, então qualquer concurso, área de saúde. Então para onde você olhar, cara, a matemática, o raciocínio lógico, as exatas, vai fazer toda a diferença. Então se você tá perdidão no baile, e quer dominar esses assuntos, né? principalmente matemática, raciocínio lógico e matemática financeira, que é o que nós oferecemos na turbinada, entre no grupo do WhatsApp, porque dia 22 do 12, quinta-feira, vai rolar uma condição mega, ultra especial. Vai rolar um desconto insano. Já dei um spoiler. tá? Apenas 100 vagas apenas sem vagas Então já garanta logo né o seu lugar entre aí no grupo o Júlio tá colocando aí o link tá colocamos o link também aqui na descrição do vídeo e se você tem interesse né de estudar com a gente é agora porque essa condição é a última né da turbinada esse ano é a última turma que nós vamos abrir esse ano para turbinada Beleza e, como eu falei, é uma condição muito boa, é uma condição especial. Então, se você quer aprender matemática, raciocínio lógico e matemática financeira e ganhar alguns brindes, né, alguns bônus, entre nesse grupo, porque quinta-feira é o grande dia, beleza? E tá perdidão, tá bolado, quer bater um papo, vai lá no meu Instagram. É só seguir lá o Marcão, ó, Marcão MPP que a gente troca uma ideia, né? Siga-me né? nas minhas redes sociais, troca o likes e sigo de volta. E entra aí no Grupo VIP, também tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, porque 2023 será o ano das oportunidades. Beleza? Insista, persista e não desista. Ó, matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.